Começando um novo quadro no canal, 1 um Minuto Novidades. Se você é fã de tirar fotos do céu estrelado, foto de pássaros distantes ou quer usar a sua criatividade, que tal ter uma lente telefoto para celulares que atende tudo isso? A Apexel trouxe essas novidades, feitas de alumínio e com lentes de alta definição. Duas delas têm uma lente de tamanho 50mm e a última com 30mm objetivo. Vendo três modelos hoje na nossa loja. A de 60X, a de 36X e a última que vai de 20 a 40X com ajuste de foco. Todas elas vêm com um suporte para serem acopladas no seu celular em um tripé. Fique aí agora com algumas fotos tiradas com essas lentes. E aproveite para adquirir a sua agora no link aqui embaixo.